Mambas ganham mais uma derrota no estado nacional dos impeto em Maputo. O combinado nacional, treinado por Chiquinho Conde, deitou abaixo toda a esperança de sair com algum resultado satisfatório, ao perder por 0-1 diante do Senegal. Aliás, os Mambas sofreram uma massacrante derrota no Senegal no passado sábado ao perderem por cinco bolas a uma. Com este resultado, Senegal soma 12 pontos no topo do grupo L, os Mambas, segue com 4 pontos na segunda posição, mais 2 que o Ruanda, terceiro classificado com 2 pontos, Benin é último do grupo com apenas 1.